É Então, vamos lá falar com ela. Ô vizinha. É. ela depois pode dar uma palavrinha pra nós? Eu falo. Se ela fala? Uh -huh. Eu vou pegar meu candidato aqui a prefeito. É. Nosso futuro prefeito é dourado. Herói. Tá? É e já vai falar com a senhora aí. Se for possível, tá? É verdade. É. Rapaz, o herói. Eu acho que nós vamos ter que ir. É. Rapaz, tem que mudar essa história aqui, cara. É mesmo, estamos muito feios de buracada aqui, hein? tá, tá feroz demais. Rapaz. É, tem que arrumar, passar a sola aí. Então, mas me diga uma coisa. Vamos lá falar com a vizinha? Aham. Uh -huh. Se você não, não conseguir chegar lá, uh -huh. você se apoia em mim que eu te ajudo. Vou chegar até... Aqui, não, nós temos que sair por aqui, ó. Você tem medo do buraco ali? Não, o buraco aí Não, não mas é por dentro. isso mesmo que você vai ser candidato Nossa, tudo perfeito, oh. é dourado Tem de buraco buracão é oh. mole pra mim É mole? Então é. vamos embora Vamos lá, você apoia aqui? Pode segurar aqui, ó No ombro bem firme E eu vou indo ah, É, tá complicado, né? é complicado Mas você aqui, é, ó, o herói, o herói enfrenta qualquer coisa, né? Tô. Você acha que vai dar certo essa nossa campanha? Vai dar certo sim, gente. Será que, que a sua vizinhança vai querer votar em nós? Vai, tem que votar. Hum? Vamos vai, tirar sim. esse homem daí. É. Já que não tá fazendo nada, né? É, tem que tirar esse homem e põe outro, né? Oh, certeza. Uhum. Vamos põe um herói. Herói aqui. Sou eu. Isso, ó. Perseguindo na batalha. qual é o teu plano aqui assim, pra administrar essa cidade? É, tem que ser lá prefeito, né? Trocar, né? É. Hã? Ah? Uhum. E você como era um empreiteiro velho, que de milho, mim vai dar um prefeito bom, né? Ô, você vai em mim, cara, vou acabar no De vou.. Vamos pintar vou com aquela vizinha lá? Ela? É, Ô oh, vizinha! <risos> ela vem, ela vem. Ela vem. Ela vem, ela vem aqui. será que nós conseguimos passar esse batom aqui? Ah, se vai não, aí tá no. Ô no... oh, vizinha, faz favor aqui, vizinha. Faz favor aqui. Ah, nós estamos aqui fazendo uma campanha. Ah. Ah. Faz nosso ah. prefeito, nosso futuro prefeito Dourado. Né? É verdade. É ele. A senhora tem alguma reivindicação para fazer com ele aqui? A respeito da rua, da cidade, como é que está a administração? desse é. nosso prefeito? Existe prefeito? É existe, mas não lembra de nós, né? Olha o jeito que está aqui. É verdade. Quando o senhor ganhar? Tem, é, quando eu ganhava. Fazer o salto aqui ó Você vai fazer o assalto? Fazer o assalto O pai em Deus nós vez ser batalha Viu? Ah tá É verdade Como é que é? Nós podemos fazer uma... Depois, mais tarde, um outro final de semana, uma reunião com a senhora é. a reunião. Os, reuniões, os vereadores. os vereadores Vereador e tudo Dá Os vereadores da cidade uhum. e que, mais... que vai trocar de prefeito, né? pode Nós precisamos uhum. trocar essa câmara também é Trocar a câmara e tudo Esse aqui ele é o herói da fraudulência É ah. E ele é herói Aham uhum. Então nós temos que pegar ele papai. É, ele. Eu, eu vou botar pra ele. É, e... é verdade. Ah. Que, que a gente ajudar meio mundo aí. Né? Aí botar abrir doce tudo. E me vale renda da mulher. É, fazer casa caso, fazer casa, pessoas. modificar isso aqui tudo, porque almoço as casas todinhas, ó. Fazer tudo com o domínio para a turma. Não caso assim, pra é. gente comprar para instalado? ao na prestação você volta, vai ser tudo poço, mas três anos, não vai ser energia, tá vendo? Olha aí! E a esse... é mais econômico é a energia. Ah, isso aí. Pode é. gastar duas, três caixadas por dia, mas não gasta nada. E o senhor vai aumentar o salário dos? Ah, é, o salário tem que aumentar, vai passar dois mil reais. Nossa! Aham! Que as coisas subiu... Olha, você vai comprar uma coisa de arroz, lá. quanto é está o preço? Um, uns 20, 30 reais. Agora vai subir a coisa mesmo. Agora tem que tocar de prefeito, né? É, mas que o senhor vai me guardar, né? Ô, oh, libera tudo de aí. Agora, Agora o senhor, o, o senhor, por favor, dá uma palavrinha aqui pro nosso repórter aqui, Diego. O senhor fala, fala direto, olhando pra ele, as suas propostas de, de, de, de ser prefeito. E fala pra população, né? Esse é o nosso é prefeito. Uhum. É o prefeito do partido... Do... Os quebrado, Os quebrado, tá certo. Eu vou ver o que é que nós faz, né? Olha direto pra a câmara. Uhum. Vou Olha ver. direto para a que, que nós faz, né? senhora, faz, por favor, por favor, chegue aqui. Chegue aqui, Pode porque dá mais uma palavrinha Tem que tentar isso aí, não dá. Bom, não dá, vai, dá. gravando. Fala direto pra ele. O seu nome, a idade... Eu sou Gilmar, Mato Matheus Rio de Freitas, Lima Leite reside na, na Bahia e Minas Gerais e é o nosso futuro prefeito futuro. e qual que é o plano que o senhor tem para nós? o plano é para o ano que vem para o para o ano que vem é para o ano que vem então e aí está aí o convite meu povo Nossa, meu povo meu... da academia, os escritores vote em mim eu, vote, vote em mim, em mim. então e eu vou ser prefeito o ano que vem o ano que vem, dourado. dourado. O povo merece. O herói. O herói de Dourado. Só. né O povo merece. É, merece. E eu quero deixar um recadinho aqui, que eu estou ajudando ele na campanha, né? Com a vizinhança aqui, a senhora aqui. Como é, é que é seu nome? Sua graça? Dona Maria? É, Dona Maria. Maria. Mar... Maria do quê? Maria Santana. Maria Santana. Então, nós estamos deixando aqui o nosso, nosso recado aí. Vamos votar no nosso... Perfeito, é um Legal. homem que tem uma, uma larga experiência na vida, sobreviveu cinco anos na guerra, ba na, na guerra das ruas, conhecedor, grande conhecedor das causas humanas.